Nopa, então, depois de um mês sem postar por aqui, eu voltei. E voltei querendo abrir um novo quadro no canal junto com vocês. Joazie Henderson, onde eu irei criar todas as creepypastas possíveis de Trevor Henderson no Discord. E pra começar com chave de ouro, para a primeira creepypasta, eu escolhi o Head, o Cabeça de Sirene. Bora lá? Você se pergunta, quem ou o que é Saren Head? Resumindo o resumo, ele é uma criatura humanoide com 40 pés de altura com membros proporcionalmente longos. Mãos e pés gigantes e como cabeça, ou melhor, como ausência de cabeça, possuem parte sirenes com fios enrolados no seu pescoço. As sirenes podem girar como a cabeça de uma coruja, e é a partir delas que Saren Head caça. Ele é uma criatura que prefere caçar em florestas, mas pode procurar grandes centros urbanos também, e como uma grande ajuda, ele consegue se camuflar muito bem entre as árvores. para assim, pegar salvo alvo de surpresa e estourar seus tímpanos com o suor de suas sirenes. Logo após, comendo com seus dentes. E como pegar essa criatura em uma rede social como o Discord? Bem eu poderia simplesmente fazer o básico do básico, mas achei mais conceitual apelar para o mais complexo e criativo. Basicamente, o que eu queria era que a pessoa vivesse mais ou menos uma historinha com o Sardin Head, onde ela sai para se aventurar, encontra o Sarden Head, foge para sua casa na hora certa e sobrevive. Para isso, de quais partes do mundo eu precisaria? Isso é fácil, a sala, a floresta e o portão de casa para a pessoa entrar. Para isso, eu criei os chats e um servidor privado só para o projeto, o Geoazi Henderson, e depois criei três cargos, um para quando a pessoa está na floresta, um para ela estar no portão da casa, e o outro para ela estar dentro de casa, depois disso criei o cliente do nosso bot, escolhi uma imagem e nome, e prossegui para a programação, a primeira coisa é configurar os cargos, ou seja, o cargo da floresta vai ter que ocultar o chat do portão da casa, e todos os chats que envolvam a casa, o cargo do portão vai ocultar a floresta e todos os chats da casa, e o cargo da casa, foi mostrar os chats da casa e ocultar o da floresta e do portão de casa. Dito e feito, eu só precisei colocar o bot no servidor e começar a programar. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma estrutura chamada Handler. Estrutura essa que vocês devem conhecer pelo menos um pouquinho se assistiram meus dois vídeos de programação. Essa estrutura é composta por códigos que vão fazer o bot funcionar. Procurar executar comandos, além de ensinar o que é um prefixo, porém sem o prefixo. O porquê? Eu quero que os comandos sejam algo realista e que o bot possa ser ativado por outro bot sem que precise de um prefixo. Eu poderia só meter um monte de misage.reply na própria index.js, que é o arquivo principal do bot. Porém, um comando pode corromper o outro principalmente nesse quesito, e eu quero fazer uso da index somente para situações específicas como login e setup do bot. Bom, como eu disse que quero que o bot possa ser ativado por outros bots, eu queria um documento chamado message.js dentro de uma pasta chamada eventos. E esse documento é crucial para o funcionamento dos comandos do bot, e nele, existe uma declaração que basicamente proíbe o bot de reagir a comandos e reações de outros bots. Por questão de segurança própria dele. E é exatamente essa parte que eu apaguei. Junto com a parte que diz que o comando não vai ser executado sem prefixo. Que é reforçada no arquivo principal do bot. O porquê de eu querer que o bot siga outros bots? Porque eu não posso criar dois bots dentro de uma pasta só. Então, eu vou fazer as criaturas se comunicarem discretamente. Como, por exemplo, na história de Long Horse... Ele vai interagir com o Siren Head Fazendo o Siren Head executar um comando que só bots podem executar Em um chat invisível para membros comuns Com isso, o Head vai estar na história de Only Horse E sempre precisar estar embutido dentro dele Porque eu quero que as possibilidades do mundo do Oasis Henderson sejam infinitas De interação com as próprias criaturas Para que possam participar da história das outras Depois disso tudo, eu comecei a fazer os comandos Só que de uma maneira muito diferente No lugar de textos como comandos Eu utilizei apenas emojis para ficar mais interativo e direto do que uma criatura totalmente automatizada. Para isso, fiz tudo como normalmente. Porém, nos similares, ao invés de um nome, coloquei os emojis que eu queria. Assim, os comandos poderiam entrar sem o um uso de prefixo. Então, era só eu editar o emoji correspondente ao comando no chat que ia começar a baderna. O primeiro comando que eu fiz foi o comando de explorar, onde eu iria mandar o um emoji de uma árvore em algum dos chats da casa. Nele, a pessoa ia ser surpreendida por sons entre as árvores. Mas como eu não queria que acontecesse instantaneamente, eu coloquei para que o código esperasse um período de 5 segundos antes do envio da mensagem. O próximo comando seria o comando de investigar, onde eu iria mandar o um emoji de uma lanterna no chat da floresta. Nele eu também utilizei os temporizadores para o comando. Sem intervalo, um webhook enviaria essa mensagem aqui. Em um intervalo de 2 segundos, Red se revelaria. Em um de 4 segundos, ele começaria a dizer palavras aleatórias como de costume. Depois de 7 segundos, ele começaria a perseguir a pessoa. Terceiro comando, seria o comando de correr, onde eu iria mandar o um emoji de uma pessoa correndo no chat da floresta. Nele, assim como nos outros dois comandos, eu utilizei temporizadores. Porém, um esquema diferente de Webhook também. Basicamente, eu criei um Webhook sem nome nem avatar, e ele seria editado pelo avatar e nome do usuário que está executando o comando na hora. Ou seja, o Webhook ficaria idêntico ao usuário. Assim, o Siren Red iria começar a correr mais rápido atrás de mim. Porém, no meio do caminho, eu iria tropeçar em uma arma e pegá-la. Quarto comando seria o comando de atirar, onde eu iria mandar o um embojo de uma arma no chat da floresta. Eu sei sim que o Siren Red não pode ser atordoado com armas comuns, mas vamos fingir que essa arma é muito boa e realmente atordoaria ele. Eu também queria o um esquema do Webhook se se que aparecer com o perfil da pessoa, mas só usei bem no final do comando para quando a pessoa escapasse da floresta. Depois, um comando pra fugir, que eu não utilizei nenhuma embed e ficou até que bem simples. E por último, o comando de entrar em casa a partir do chat do portão, onde eu utilizei o mesmo esquema de editar webhook pra se parecer com a pessoa. Com tudo isso, esse mar de comandos, declarações e códigos ficou assim. <música> Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do novo quadro que eu implantei na volta do canal. E se vocês gostaram, acho que vale like, inscrição e comentário, não é mesmo? Então já faz isso por mim. Não esquece de entrar no meu servidor no Discord aí na descrição. Abraços.